Muito bem, gente, muito bem. Estamos de volta aqui com você, É exatamente, né? Estamos de volta com você aqui no canal da Rede Saudade do Sertão. E para mim é um grande prazer, uma grande satisfação, você estar aí nos privilegiando com a sua presença, assistindo o nosso vídeo a partir deste momento, né? E como sempre, né? Trago para você mais, é, mais conhecimento, né? É, mais conhecimento da história do Brasil aí, hoje vamos trazer, é, trazer até você é, a história de Teixeirinha, é, o mais famoso cantor gaúcho que já existiu nesse país, né? Muito famoso, vendeu muito disco, uma história maravilhosa, fez cinema, é, gravou disco, enfim, sucesso tremendo, tá bom? Daqui a pouquinho... Se você não conhece Teixeirinha ou se você já ouviu falar, fica ligado aí que você vai conhecer a fundo aí a, a história do cantor Teixeirinha daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, deixa eu te dizer, né, se você não é inscrito no canal, é, já vai se inscrevendo, vai deixando o seu joinha aí, né, que é muito importante aí pra gente é, espalhar esses vídeos pela internet, tá bom? E também assista até o final aí o trabalho, né, assista até o final, pois se você não assistir... É, não estará nos ajudando, né? E nós estamos tendo trabalho aí de semear o conhecimento aí pelo Brasil, é, semear é, talvez é, conhecimento que os mais novos não tenham, né? É, muitas histórias aí do Brasil, muitas pessoas que fizeram sucesso, praticamente aí está ficando esquecido no tempo. Nós estamos resgatando a história aí, tá bom? Vamos lá! Então vem comigo, vamos conhecer um pouquinho da vida de Teixeirinha, o mais famoso cantor gaúcho que já existiu nesse país. Vamos lá, computador, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho computador, vamos semear conhecimento aí pro povo brasileiro, né? Para aqueles que nos acompanham, vamos falar um pouquinho de Teixeirinha aí para esse povão, vamos lá, som na caixa aí computador. Teixeirinha, nome artístico de Vitor Matheus Teixeira, rolante, 3 de março de 1927, Porto Alegre, 4 de dezembro de 1985, foi um cantor, compositor, radialista e cineasta brasileiro, um dos maiores expoentes da música gaúcha recordista em vendas no Brasil, recebeu o apelido de rei do disco. Infância Vitor Mateus Teixeira nasceu no município de Rolante, na época distrito do município de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, em 3 de março de 1927. Era filho de Saturnino Teixeira, um trabalhador rural e de ledurina Mateus Teixeira. Teve um irmão e duas irmãs. Aos 7 anos de idade, seu pai morreu, vítima de um infarto. Os três irmãos de Teixeirinha foram entregues para a adoção depois da morte do pai. Aos nove anos de idade, enquanto Vitor estava na escola, Ledurina, que sofria de epilepsia, queimava lixo em uma fogueira quando desmaiou repentinamente depois de sofrer uma convulsão e caiu sobre a fogueira, morrendo três dias depois devido à gravidade das queimaduras. A tragédia ocorrida com sua mãe inspirou a música Coração de Luto, escrita por ele, que foi regravada mais tarde por diversos intérpretes, entre eles, a dupla Milionário e José Rico, com uma roupagem mais próxima da música sertaneja. Após a morte de sua mãe, Vitor, agora órfão, foi morar com parentes, mas eles não tinham condições de sustentá-lo. Devido a isso, ele saiu de sua cidade natal e passou pelas cidades de Taquara, Santa Cruz do Sul, Soledade, Passo Fundo e Porto Alegre. Aprendeu a ler nos poucos meses em que frequentou a escola e fez muitos pequenos trabalhos eventuais e subempregos para se sustentar, como trabalhar em fazendas e entregar jornais. Aos 18 anos, alistou-se no Exército Brasileiro, mas não chegou a servir. Nessa ocasião, foi trabalhar no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, como operador de máquinas, onde ficou por seis anos. A partir daí, Teixeirinha saiu para tentar iniciar sua carreira artística, viajando pelas cidades de Lajeado, Estrela, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul e cantando nas estações de rádio locais. Em Santa Cruz do Sul, Teixeirinha conheceu sua primeira esposa, Zoraida Lima Teixeira, com quem se casou em 1957. O casal mudou para Soledade e depois para Passo Fundo, onde Teixeirinha cantou na Rádio Municipal. Nas horas vagas, era solicitado para animar festas, Teixeirinha cantava muitas vezes enquanto os artistas que iriam se apresentar não chegavam. Carreira artística Depois de três anos cantando nas estações de rádio, em 1959, Teixeirinha recebeu seu primeiro convite para gravar um disco, em São Paulo, onde produziu o gaúcho Coração do Rio Grande, seu primeiro álbum, lançado um ano depois, em 1960. Na mesma cidade Teixeirinha também gravou as canções Shot, Soledade e Briga no Batizado. Em julho do mesmo ano, lançou Coração de Luto, que fez parte do lado B do disco de 78 votações que também acompanhava a música Gaúcho de Passo Fundo, no lado A. Em 1961, Teixeirinha conheceu a acordeonista Melly Terezinha enquanto tocavam na rádio Bagé. Melly acompanhou Teixeirinha por 22 anos. Na década de 1970, a carreira musical de Teixeirinha alcançou projeção nacional e internacional, cantando em várias cidades brasileiras e tendo feito turnês em Portugal, Espanha e em países da América do Sul, além de 15 shows nos Estados Unidos em 1973 e 18 shows no Canadá em 1975. Apesar do sucesso nacional e internacional, Teixeirinha foi alvo de duras críticas. Suas músicas, à época, eram consideradas de mau gosto pela crítica. Teixeirinha chegou a ser acusado de usar a morte da mãe para obter fama. Em 1970, quando Teixeirinha participou ao vivo no programa de televisão A Grande Chance pela extinta Rede Tupi, o apresentador Flávio Cavalcante destruiu os LPS do cantor ao vivo. Como cineasta, em 1966, escreveu o roteiro do filme Coração de Luto, baseado na música de mesmo nome, lançado em 1967 pela Leopoldson, dirigido por Eduardo Laurenti. Em 1969, ele estrelou o filme Motorista Sem Limites e no mesmo ano, fundou a produtora Teixeirinha Produções Artísticas, em 1970, com a qual produziu 10 filmes. Como radialista, apresentou o programa Teixeirinha Amanhece Cantando, que foi transmitido pelas rádios Farroupilha e Gaúcha durante a década de 1970. Teixeirinha foi recordista de vendas de discos no Brasil, sendo até 1983, lançou mais de 50 álbuns e compôs por volta de 1.200 canções. Registros oficiais afirmam que Teixeirinha vendeu mais de 18 milhões de discos. No entanto, esse número é contestado, já que trata-se de um artista local, sem certificados pela ProMúsica Brasil e que teve o auge da carreira em uma época em que a venda de mais de 30 mil cópias era considerado um grande sucesso, devido à pouca quantidade de vitrolas existentes no Brasil e à baixa produtividade de LPS. Até sua morte, Teixeirinha recebeu 13 discos de ouro. Em 1978, Melly Teresinha começou a se afastar de Teixeirinha. Em 1983, Melly se separara definitivamente de Teixeirinha, deixando um bilhete que dizia, não me farei mais presente ao seu lado. Ao ler o bilhete, o cantor sofreu um pré-infarto, mas se recuperou. Em 1992, em seu livro, A Gaita Nua, Melly Teresinha conta sobre sua relação tumultuada e amorosa com Teixeirinha. Pouco tempo depois, Teixeirinha foi diagnosticado com um linfoma. A doença, junto com a separação de Melly, cuja relação com ele havia saído dos palcos e gerado dois filhos, trouxeram tristeza para o cantor. Apesar disso, Teixeirinha ainda lançou ainda três álbuns. Seu último LP, foi lançado um dia depois de sua morte. Teixeirinha chegou a fazer sessões de radioterapia em São Paulo, mas o tumor nas glândulas linfáticas se agravou. Faleceu em sua casa, em 4 de dezembro de 1985. Deixou sete filhas e dois filhos, Sirlei Marisa, Liria Luísa, Victor Mateus Teixeira filho, Nancy Margarete, Gessi Elizabeth, Fátima Lisette e Márcia Bernadette, com Zoraida Lima Teixeira, e Alexandre e Liane Ledurina com Meli Teresinha. Seu corpo foi sepultado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. Todos os detalhes de seu funeral foram especificados na canção A Morte Não Marca a Hora, lançada em 1984. Em seu túmulo, Teixeirinha foi homenageado com uma estátua dele com seu violão, conforme seu desejo expressado nessa música. Em Passo Fundo, Teixeirinha também foi homenageado com uma estátua. Muito bem, gente, é, muito bem, tá aí, né, um pouquinho aí é, da vida do cantor Teixeirinha, né, o homem era famoso mesmo, hein, chegou até a fazer carreira internacional, dessa aí, a, é, dessa aí, muito pouca gente sabe, viu, é, andava lá em outros países, né, cantando, levando a música gaúcha aí pro mundo todo aí, né, maravilha, mas, computador, é, vamos... Puxar aí a discografia e também o nome de todos os filmes que ele fez em vida, né? É, vamos puxar aí e deixar registrado aí pro pessoal conhecer também, né? Pessoal que não é dessa época, não viveu nessa época, mas gosta de, da boa história, né? A história verdadeira é que tantas histórias maravilhosas que tem o nosso Brasil, desses cantores aí que... Ajudaram a fazer a música popular brasileira, né? Vamos lá, então. É, pode falar aí, né? Pode dar os dados certinho aí da, da discografia e também dos filmes é, que Teixeirinha deixou aí para nós. Vamos lá. De 1960 a 1985. 1960. O Gaúcho Coração do Rio Grande. Gravações Elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1961 Asinha é nos Pampas gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1961 um Gaúcho canta para o Brasil, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1963 Saudades de Passo Fundo, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1964, Eta Gaúcho BOM, Gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1964. O Canarinho Cantador, Gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1964. Teixeirinha show, Gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1965 bate, bate coração, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1965 Disco de ouro, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1965. O rei do disco, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1967, Mocinho Aventureiro Copacabana, 1967. Trilha sonora do filme Coração de Luto Copacabana, 1968. Última Atropiada Copacabana. 1968. Teixeirinha O Rei Copacabana. 1969 Dorme Angelita Copacabana. 1969 – O Melhor do Desafio, Teixeirinha e Mary Terezinha, Copacabana. 1970 – Carícias de Amor, Copacabana. 1971 – Chimarrão da Hospitalidade, Copacabana. 1971 – Entre a Cruz e o Amor, Copacabana. 1972 – Trilha sonora do filme Ela Tornou-se Freira, Copacabana. 1972 Último Adeus Copacabana 1973 Teixeirinha Sempre Teixeirinha Copacabana 1974 Última Gineteada Copacabana 1974 Trilha sonora do filme Pobre João Copacabana 1975 Lindo Rancho Copacabana 1975 Aliança de Ouro, Copacabana 1977 Norte a Sul, Copacabana 1977 Canta Meu Povo, Copacabana 1978 Amor de Verdade, Copacabana 1979 Menina da Gaita, Copacabana 1979 A 20 Anos de Glória, Copacabana 1980 – Menina Margarete, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1981 – Rio Grande de Outrora, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1981 – Trilha sonora do filme A Filha de Iemanjá, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. A. 1982 a 10 Desafios Inéditos, Teixeirinha e Mery Terezinha, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1983 Chegando Longe, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1984 Quem é você agora, gravações elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1984 Guerra dos Desafios, Teixeirinha e Nalva Aguiar, Gravações Elétricas S. A. Parêntese que fecha. 1985 Amor aos Passarinhos, Gravações Elétricas S. A. Parêntese que fecha. 2020 Inéditas. Álbuns especiais. 1979 Milonga da Fronteira. 1985 Teixeirinha o rei dos pampas 1994 Teixeirinha canta com amigos 1998 Raízes dos Pampas volume 1 1999 Raízes dos Pampas volume 2 2007 Especial Teixeirinha 2010 Sucessos de Teixeirinha, Teixeirinha filho e neto 2018 – Popularidade Filmografia 1967 – Coração de Luto 1970 – Motorista sem limites 1972 – Ela tornou-se freira 1973 – Teixeirinha a sete provas 1974 – O Pobre João 1975 – A Quadrilha do Pernadura 1976 – Carmen a Cigana 1977 – Na Trilha da Justiça 1978 – Gaúcho de Passo Fundo 1978 – Meu Pobre Coração de Luto 1980 – Tropeiro Velho 1981 – A Filha de Iemanjá muito bem, gente, tá aí, né, tá aí todos os dados aí da carreira do cantor Teixeirinha, realmente um grande sucesso é, dos gaúchos, né, que até hoje é muito lembrado é, lá no Rio Grande do Sul, né, foi um grande sucesso aí no Brasil, ainda até hoje lembrado e deixamos aí, né, deixamos aí a nossa homenagem a mais um brasileiro que fez sucesso e deixou o seu nome escrito na história da música brasileira, né? Que Deus abençoe a todos, obrigado aí pela sua atenção, se você não deixou o seu like ainda, né? Deixe o seu like e também se inscreva aí no, no canal, né? E até a próxima vez, né? Espero que você tenha gostado aí, é, dessa belíssima história, né? Não uma história de ficção, mas uma história verdadeira, de um grande cantor que abrilhantou aí o nosso país e levou a nossa boa música lá pra fora também. Que Deus abençoe e até a próxima!